Fala, fala, galerinha! E é só. Eu sou o Norberto Caralho. e esse é mais um Elefante Literário com comentários sobre O Sorriso da Hiena, de Gustavo Ávila. Imagina a seguinte situação... Você tem 8 anos de idade e está dormindo em casa, de repente alguém lhe pega e lhe amarra numa cadeira e tapa a sua boca e à sua frente tem duas cadeiras com os seus pais igualmente amarrados e amordaçados. Um homem vem, corta a língua do seu pai, atira na sua mãe, leva os dois corpos deles e lhe deixa ali naquela cadeira onde você vai ficar até que alguém lhe encontre. E a língua do seu pai tá lá? No chão. Pronto. Começa assim o negócio, sabe? Beleza? acabou, Então, esse é o cenário inicial de O Sorriso da Iena, que conta a história do psicólogo William, que tem alguns estudos sobre como eventos violentos moldam o caráter de uma pessoa a partir da sua infância. Além dele, a gente também conhece David, que é o nosso assassino, isso tá escrito aqui, atrás do livro, isso tá escrito na primeira página, Está escrito em todos os lugares que você possa imaginar, então não se preocupem, com... não, é não é spoiler. E a gente também conhece o detetive Arthur, que tem síndrome de Asperger e EPS. É fundamental no livro, que é contado nessas três perspectivas, ou seja, o livro tem três protagonistas. A criança inicial do livro é o próprio David, e por isso ele quer saber se acontecessem com outras crianças. O que, como, é, como é que o caráter delas ia ser mudado, se elas iam se transformar em monstros, assim como ele se transformou O que é que ele faz? Alguns anos depois, começa a praticar alguns assassinatos, paralelamente entrando em contato com William Para que ele pegue esses casos e faça um estudo em cima das crianças e finalmente consiga terminar o um estudo prático, digamos assim, da tese dele. É basicamente isso. Cenário geral. Bom, vamos começar por a Sardinha, que este livro é um livro nacional, como a gente já falou, ele é de Gustavo Ávila. Inclusive, muitos parabéns, Gustavo, porque muitos meu parabéns. Deus do céu. Sensacional. Parabéns, inclusive, muitos obrigados, porque os livros vem autografados, né? E é um livro independente, a gente fala então assim, inicialmente, superficialmente, a capa está maravilhosa Apesar de estar de vermelho e não estar tá contrastando muito, mas enfim, a capa é maravilhosa A diagramação, ó, eu comecei esse mês ler é books não é mesmo? Então eu li aqui minha versão, ainda vou comprar Mas eu estava ansiosa, então li por aqui Então como a gente já deu uma introdução Os personagens desse livro são muito bem construídos Eles têm uma base bem firme São bem reais e eles interagem de uma maneira muito natural Sem ser aquela coisa forçada ou chata Eles têm diálogos muito interessantes e válidos Mesmo os personagens que não têm papel principal no livro Acabam tendo uma grande importância Porque eles são tão bem construídos, tão bem colocados que fazem parte de um contexto maior Que é muito bem encaixado, que é muito bem certinho É o famoso história redonda Muito redondinho, história certo. Em nenhum momento a pessoa fica perdida Muito pelo contrário Ele é muito objetivo Mas não é objetivo no sentido de ser raso Sim. Ele é objetivo por não fazer muitas descrições Que a pessoa fica ah, E é explicativo Deus. na medida certa é. Ele diz aquilo é. que você precisa e, saber e acabou. Da primeira à última página, literalmente Como a gente já falou, o livro já começa é. Ali ó eu começo já, ó. E cada capítulo desse livro é literalmente um tiro no seu. Coração. Esse tá é um livro, na verdade, é uma arma que Você pega e sofre É, cada capítulo que a gente acabava A gente já ia comentar, porque Meu Deus, eu tô eu... aflito aqui Eu já li o livro faz horas e tô aqui aflito ainda é. Uma coisa que é muito bem abordada É a síndrome de Arthur, síndrome de Asperger Asperger Ele é tratado, acredito eu, de uma forma muito Piel, enfim, as pessoas sabem Que ele tem e ele também Sabe e ele se aceita sim Ele tenta é, tá aprendendo Ou tá, sei lá, me Memorizando algumas etiquetas que a gente tem, socialmente falando E é muito, muito, muito bem construído, realmente, o personagem Ele tem uma amiga, Betty que super entende a síndrome dele O livro não tem um lugar, assim, uma ambientação bem definida Mas é possível presumir que se passe em uma cidade brasileira Porque, enfim, é um livro nacional Porque os personagens são brasileiros, dá a entender isso? Eu <risos> tava <risos> e embora a gente não saiba o lugar exato onde se passa, por exemplo, uma cidade, tipo o livro se passa em Natal Não, ele se passa em algum lugar que você começa a imaginar porque as descrições dos ambientes são muito bem feitas por Gustavo Ele tem essa capacidade de, mesmo não dizendo exatamente onde se passa, dar tá? a descrição do cenário completo para que a gente possa mais ou menos se ambientar e meio que imaginar como a gente quer a toda a nossa história, né? Fazer aquilo do nosso jeito esse é mais um exemplo de livro que questiona, claramente ele questiona até onde as pessoas são capazes de ir por acreditar em alguma coisa. <risos> assim, a gente não vai falar, lógico, o que acontece mais pra frente com William, mas principalmente ele e David fazem muitas coisas que você fica, gente, meu Deus do céu. Não, o ele tá matando pessoas pra fazer um estudo mais por aí. Então a gente fica nessa aflição. Só que, por outro lado, o leitor chega a quase entender. Não, chega a entender o que eles estão fazendo. É. Eles realmente conseguem meio que explicar de forma lógica o que eles estão fazendo. E você fica... Isso. Isso é muito louco, mas ele tá num dilema muito grande. Simplesmente. Você acaba meio que se compadecendo dele, ah. mesmo ele sendo um assassino, porque você entende o que ele tá ali passando. Você entende a situação dele naquele momento, mesmo sabendo que não é o correto. Ele vai... É, ele segue aquilo em que ele acredita e a gente é meio que obrigado a aceitar porque é tudo muito bem apresentado pra gente. Isso. Mas é, é basicamente é um dilema moral que existe nesse livro e Sim. você fica pro livro um inteiro nisso, sério. Muito tenso. Acho que não vai trazer citações aqui, mas esse livro, muitos bras na cara do leitor. <risos> Só isso que eu tenho a dizer. Marquei muita coisa, sério, tem umas frases de impacto que você fica, gente, sobre tudo que vocês possam imaginar, sobre maldade humana, sobre a vida. Sim, reflexões, sério, tem é, dilemas pessoais. Muito legais. É assim, não, não é uma coisa concentrada. Todos os personagens trazem muitas coisas assim. Isso. Muito, muito legal. Eu comecei a leitura fazendo uma marcação com post descoloridos e fiz três marcações porque teve, chegou um momento que eu não conseguia parar de ler pra pegar um post e colocar aqui eu tinha que continuar a leitura, só que é muito cheio disso mesmo é um livro que se aproveita bastante outra coisa interessante é que apesar de ser um thriller, um a gente desde o início conhece o assassino, isso eu acho que é uma, uma forma diferente de, de apresentar. Tem alguns livros que estão trazendo dessa forma, mas é diferente porque final não é o interessante, não é você descobrir quem é, mas é você saber como está sendo feito. É meio que você, você conhece bem de perto qual é o sistema que está acontecendo aí. Então é uma coisa bem interessante, você fica naquela aflição. Caramba, ele vai mesmo fazer isso, eu não estou gritando. E é muito, muito massa. Pô. É diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Tem sempre, tipo, um assassino e no final você vai descobrir Não, isso você sabe desde o início Que é o que acontece sempre, geralmente, né, com livros que tem essa temática policial é. Ao longo da história, Gustavo Ávila vai dando algumas pistas pra gente Vai soltando algumas informações Que no final do livro vão ser todas reunidas num desfecho bem redondinho, num desfecho coerente, num desfecho muito imprevisível, principalmente por ser esse livro de clima policial, que a gente já conheceu o assassino antes, então é uma coisa imprevisível, eu não imaginava o que ia acontecer, é uma coisa surpreendente, Essa é surpreendente, eu achei, é muito bacana, tá? Parabéns de verdade, entre tantos livros nacionais que passam despercebidos da gente no dia a dia, o sorriso da Hiena tem tudo pra ser o que? Um sucesso. É, só tem uma frase com um jargão, uma frase de propaganda. chega <risos> A gente não faz a mínima ideia se a gente conseguiu conversar em pessoas. Se vocês já leram alguma indicação da gente, sei lá. Se vocês gostam da gente, entendeu? Aquelas você é inscrito, que estão tá, tipo... não escrito, é leia. É é tipo... Sério, vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. De verdade. Vale muito a pena. É uma narrativa, um livro fantástico. Eu vou até, eu tava até quando eu terminei, eu falei pra não, Eu arrisco falar que já vai estar tá nas melhores leituras do ano. Sim, porque, ah, de certamente. Vamos pra frente, o recado tá dado. Pronto. <risos> então é isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça. De curtir aqui embaixo, deixar aquele joinha Que ajuda a gente muito na divulgação Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou desse livro Se quer ler, se já leu, o que é que achou Vamos trocar aqui vamos algumas. Conversar, vamos conversar, vamos bate-papo. Também não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais Pra saber tudo o que está se passando No Elefante Literário e valeu! valeu. Tra tra ta tra, tra Esse é mais um exemplo Exemplo <risos> Exemplo Exemplo Exemplo Playstation okay. <risos>